Me ajuda a abrir isso. Eu joguei, hein? Acende a luz, tio. Isso foi bem ruim. O Jack, acende uh, a luz pra nós aí. Jack, acende a luz. Isso! Aí, rapaziada. Que asa, tudo bem? Quem tá me julgando se ferrou. Bom, Tranquilo. Nada de laboratório ou tanques de estase, mas parece uma cela ou sei lá. Prisão? Vocês estão vendo coisas que eu nunca vi. Pelo que sei, no comando. Olha esse robô, tio. Fazia em Olha isso. Pela ele prendeu e usou crianças em experimentos. Crianças em experimentos? Como assim? Eu o que vocês Podem Peraí, o quê? Como ele ainda tá vivo? Ele se preservou como um construto IA. Ache o laboratório. Encontre o Niles. Ache o IA de Niles. Uhum. Que que é com... Desce. O que acontece? Vamos colocar o robôzinho para abrir. Você pra viu, sabia o que o estava fazendo? Acabaram silenciando ele. É por coisas como essa que eu nunca confiei na CGO. Nem quando minha esposa era a chefe. Ó. Oh. Diretiva Soberana 10345. Mais um módulo profissional ali. Ó. Oh, componentão. Vapa. Pela ódio. Beleza, temos três, pelo jeito. Ah, temos oito. Tranquilo, o que que acontece? É o que eu queria fazer é o robozinho se regenerar mais rápido. Beleza, a gente fazendo o Jack se recarregar mais rápido, a gente pode usar ele com mais frequência, o que seria muito melhor para a nossa gameplay. Porque cada vez que a gente usa ele, ó o tempo é super rápido e ele demora muito pra carregar, é, essa de vida aqui dá para usar frequentemente, tá, caverninha, que que vamos usar mais, o que é que acontece, ó, oh, já dá para usar de novo, ó. Não, não, não, não, não. tranquilão, é tipo um escudo, tem que lembrar na batalha, tipo, os que para baixo para cima ali no, no, no meio da tela, tanto tiro, que o caverninha que que só pensa em explodir os caras, rapaziada, vamos manter o foco aqui, tá rolando um cavacos aqui, hein, se inscreve aí tio, beleza, Escopetão na mão, a porta entreaberta Antes de entrar naquela porta Vamos continuar investigando Por esse local Ó O Jack Tem como você colocar a luzinha aqui pra nós? Não tem nada, é na porta mesmo Tá rolando um muralzinho Pessoas desaparecidas E coisas do gênero O que que acontece? É vamos entrar Parece que o Nihilz tinha uma cobaia favorita. Olha aí tio, cobaia favorita, era ela mesmo. Ah. Rapaziada, a Cabrinha já desvendou. Sala de observação, monitoravam essa criança. Era você mesmo, Kate. O Cabrinha tem quase certeza disso, ó, pelos desenhos e caligrafia, olha esse monstrão aqui tio, ela tava ligada nos esquemas, balãozinhos e o ursinho Ted. É o quê? Rapaziada, ela era truta dos monstros, só pode ser ela, você viu que ela tem uma comunicação extra ali? Não vi. Destrói tudo. <risos> oh, mas era só pular. Que repugnante. Tudo isso. É. Coitados das crianças. Pera, chama o laboratório é aqui. Ó. Marcos, quem era esse Niles? O que ele fazia exatamente? Os dados eram restritos. Mas ele era ligado aos Locust, Ou seja, tem a ver com você. Beleza. Lancer retro. Bem louco! Mais taca, taca, taca, taca Mais taca, taca Vamos pegar Nessa aqui tem mais bala Ô Jack, liga a luz aí pelo portalzinho Beleza, tá rolando uma escadinha ali Sim Peraí, vamos simplesmente dar uma olhada um pouco melhor aqui Pode ser que encontramos componentes na área o está totalmente louco atrás desses componentes. Beleza, é pra lá mesmo. Ó, escadinha. Rapaziada, tá sinistrão essa parte aqui, hein. Tá muito quieto. Cabreirão. Vamos pular pra lá. Tanques de estase. Marcos, achamos o laboratório. Ótimo, mas é melhor evitar esses tanques. Por quê? O que tem lá? Os frutos iniciais e raivosos da pesquisa do Niles são os Cyrus. Da última vez que vi, eles estavam meio... irritados. Irritados? Ótimo. Encontrem o Niles. Ele deve estar perto. Pois é, vamos encontrar esse Loki logo? Sabe, eu tô começando a achar que esse Niles não é um cara legal. Não. Pensa tá rolando altas pesquisas aqui. Vamos, acho que eu tô pronta pra conhecer esse tal de Niles. O liga a luz pra trás aí, tio. Tem moral? Então, oh. tem ideia do que vai perguntar pra ele? Tipo, sobre a sua conexão? Acho que eu vou perguntar sobre esse negócio de crianças aprisionadas primeiro. Ok, nada mais justo. E depois? Depois vai ser. O que tudo isso tem a ver comigo? Quer dizer que era ela que estava presa naquela sala, o cabernet tem um. Um pressentimento e faz muita ligação por essas visões dela ou poderes psíquicos que ela pode usar nas batalhas. Ou seja, se ela for criada mesmo em laboratório, faz todo sentido que ela era aquela criança. O que que acontece? É Vamos achar esse Dials, tio. Vamos achar ele e perguntar pessoalmente para esse Loki. Demoro, é nós. Beleza, Marcos. Conseguimos. Procure um jeito de ativar o construto AE. Aí, vou um o capacete de alumínio. Quer começar os não, tio? Ó, liga a luz aí, vai. Marcos, não deu certo o quê? Vocês estão ouvindo? Tá bom. Nós vamos ouvir? Vocês ouviram? Você está ouvindo? É o Naios mesmo. Continua louco depois de tantos anos. Jack, vem aqui e pega os arquivos que puder. <risos> oh, olá, seu danadinho. Aí, o Jack vai pegar algum vírus estranho dessa coisa? Não sei. Só dá uma limpada nele quando acabar. Ah, merda. A maioria dos arquivos tá corrompida, mas... vários mencionam uma coisa chamada Kadar. Tem ideia do que seja? Não. Mas eu tenho. Vou pedir pro Bert checar. O que foi isso? Oh, meu Deus do céu! Vamos, Jack! A limpeza final já começou. Devo. eliminar. Não! Assim, vamos! Como me disseram uma vez Bom sonho Ô, oh, louco jogo! que Aqui! Onde é jogo? É o oh, Ô louco, tudo! Agora ferrou! Por aí ó. Ricardo, Vai, vai, vai! jogo! Nossa! Rapaziada! O Jack pegou dados suficientes daquele maluco? <risos> Não, peraí, peraí. O que Ele vai chegando! Terra... Esse plano do terraço é pra valer mesmo? Só vai pro outro lado! Pega a munição rápido. Só vai pro outro lado. Rápido! Vai pra onde? Tem Loki dali na perna do Loki. Aí cai. Merda. É o oh. Dá choque no Loki. Dá choque no Loki. Toma, seu Loki. Olha, o suco é bom, hein? O suco é bom. Continua andando. Só frango. Beleza. Certo, passando pelo prédio até o bote. Só pode estar tá de brincadeira comigo. Tá vindo mais. Tem uma arma ali, que é uma parada grande. Vai tá choque. Rápido. Peraí, tio, peraí, peraí, peraí. Esses bezerros. Jogou! Ô oh, meu Deus. Você quer o truta? Você quer o camarada? Jogou! Vem! Nossa, tio! Ô oh, meu Deus do céu! Sai daí! Ah, jogo. Você tá é mentindo demais, hein? Dois caras no chão. O robôzinho veio, o robôzinho veio. Peraí, peraí. Desculpa, Faz tá alguma coisa agora, tio. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, tio. escopeta não adiantou nada. Pistolador. O sangrando. Peraí, tio. Peraí, peraí. Deixa eu só botar mais esse lock aqui. Cadê esse lock? Não desiste agora. Ó. Oh. Pistola o zóio. Não nada de fragmentação. Rapaz, galera. É, tá forte demais aqui, hein? Nossa senhora. Bateu na mente do caverna aqui, hein? Cabreiro, Delícia. né, meu? Ó oh. Vamos concentrar, vamos concentrar Beleza, o pistolador já tá carregado Rolando uma sniper ali Olha, simplesmente Não dá conta da treta nesse game Pelo menos esse modelo escopretal é O que que acontece? Temos que evitar essas fumaças Mas alguns desses locais Tem que ser pra cá Beleza. Ó, uhum. ó. Oh, oh. por aqui. Será que aqui tem alguma coisa especial, ó. Oh, tem uma parada gigante ali, hein? Vai lá e vê. Isso. Quer uhum. como pegar isso aqui não? Uhum. o que dizia antes, nova esperança, nada agradável. Concordo, eu acho que eu já viu bastante desse lugar por hoje, ou amanhã, ou para sempre. Vamos voltar para o bot e procurar uma pista concreta. Voltar para o bot e procurar uma pista concreta. Aham. Uhum. Ei jovens, conseguiram sair? Sim. O Bad descobriu alguma coisa com os dados? Bastante, antes dos últimos cientistas saírem de Nova Esperança. Alguém mandou uma mensagem de um laboratório em Monte Cadar. uma antiga central locust. Entendi. Eu já lutei pra caramba naquele lugar. Nunca ouvi falar de um laboratório. Então, isso é bom, né? Pra nós. Se você diz, o problema é que a origem da mensagem é incerta. Então tá. Vamos rastrear a origem da mensagem. Por qualquer torre de comunicação que passou. Hum, Beleza, vamos. Eu vi que você seria útil para alguma coisa. Vai lá e vê se acha alguma coisa para começar o rastreio. Certo, vamos. Beleza. E as torres de comunicação? Ele tá pra esquerda ali. Precisamos de terreno mais elevado. Acho melhor irmos pelo leste. Ó. Oh, por aqui. Pelo leste. <risos> Au! Uma casinha aqui em jogo. Rapaziada, o caberninho vai simplesmente dar uma olhada aqui. Rapidinho. Porque essa casinha aqui deve conter alguma coisa especial, hein? Será que tem um componente ali? Alguma coisa? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso. Será que tem como subir até a rampa? Deixa eu dar a volta aqui. Na moral, ó. Já começou com um componentão gordo. Ai! Temos cinco já. Precisamos de 8 Conchegante Para quem gosta de lugares improvisados Beleza, tem mais um localzinho ali? É isso mesmo tio, era só esse componente Sim! Oferecem cartuchos extras na câmera antes de... Te... Como que é? Antes de carregar Fazer, voltando ao bote Vamos ficar esperto E achar essa localidade Vamos indo Beleza, ó. O objetivo tá aqui, já tá perto. No nosso treinozinho do amor. Rapaziada, tá dando uns raios sinistrões ali. É bom de sair fora. Vai chover Epa, gelo, hein? Ó. Que porra é essa? Outro portão de segurança? Rapazinha. Quantos portões mais a gente vai encontrar nessa porra? Beleza. Será que o Mano Jack já abre esse de cara? Ó. Mano Jack, vai lá, tio. Jack, vê o que consegue uhum. fazer. Ele hackeia qualquer tipo de device, tipo, qualquer coisa tecnológica, o Jack da conta. Ó, ha, foi rápido ainda, peraí João, calma aí. Pronti. Pode da estrada. os créditos pelos avanços tecnológicos desses portões enormes. Beleza. Pode ser qualquer franja que aparecer oh, aqui. Ela recebeu o crédito que merecia. Vem. Vamos entrar e desenterrar ele. Beleza. Nossa, local sinistro. Rapaziada, esse foi mais um episódio de The Gears 5. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, compartilhe o que, que acontece. Se você é do futuro, no final do vídeo, é só você apertar no próximo vídeo. Se você é do presente e quer assistir mais vídeos, você terá outras sugestões de séries cavernais. E o que, que acontece te vejo na próxima, VAP!